Fala, pessoal! Nós do Minicastle estamos aqui para convidar todos vocês para a quarta maratona de lives beneficentes que vai acontecer durante o feriadão prolongado de carnaval. Não é isso, Marcel? É isso aí, Julião! Vamos lá para mais uma super... Super mega maratona de lives E se você tá de bobeira Vai ter lives da sexta Até a segundona Eu repito, da sexta até a segunda Junte-se a nós Abra sua carteira, vem ajudar o próximo Vamos para essa super mega Ultra lives beneficentes Que vai ser incrível Eu vejo todos vocês lá Valeu pessoal Tchau, tchau